Fala galera, beleza? Wesley aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o site oficial do Actane como você vai comprar da maneira correta para não, fa... não comprar produto falsificado e nem cair em pilantragem, beleza? Então fica até o final do vídeo que eu tenho um alerta muito importante para te dar, mesmo assim, mais um alerta, né? Então ó, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador porque o meu já acabou e eu vou comprar outro. Ó, aqui ó, tá o vídeo, tá? o mesmo vídeo que vocês assistiram aí ó eu vou clicar aqui no link do site oficial e ó vai direto pro site oficial tá ó tá vendo aqui ele já cai direto no site oficial pessoal então não tem segredo não tem dificuldade e outra coisa eu tô aqui ó em uma janela anônima porque os especialistas dizem que para você não cair em coisas erradas aí de, de redirecionamento através da internet é melhor você sempre abrir janela anônima. Então quando você for clicar, você clica com o botão direito aí e abre uma nova janela anônima. Beleza? Então, aqui é o site oficial. Não sei se dá para vocês ver. E aqui, eu tá aqui falando tudo que eu falei do produto, ó, que realmente, ó, até o site oficial diz para vocês não comprar em Mercado Livre, Shoptime, Submarino, nem nada do tipo. Só aqui, ele só vende aqui no site oficial. Beleza? Então vocês vão entrar aí, ó, liberado pela Anvisa E como que vocês vão... Aqui mostra como tomar também tudo Aí vocês vão rolar, ó, aqui tá o kit, o melhor kit, porque tem desconto Você clica em comprar agora, vai ser redirecionado para outra página E tá aqui, ó, a página oficial, você tem 30 dias de garantia, se você não gostar E aqui você vai colocar os seus dados, beleza? Sem problema nenhum Ó, ó os meus já estão até aqui, porque eu realmente compro, né? É, eu vou só ocultar aqui agora o meu cpf essas coisas eu sempre compro por boleto aí eu já volto para mostrar para vocês como que fica e prontinho pessoal Ó, já tá aqui já meu boleto foi gerado com sucesso a Kitani, o verdadeiro produto tá vai chegar aí na sua casa depois que você pagar o, o boleto coisa de 8 dias o meu chegou em 8 dias depois que eu paguei o boleto se você pagar por cartão de crédito chega até mais rápido então é isso outra coisa Vou falar de novo, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, igual eu deixei aqui e no comentário também para você poder ver, tá? Então vou ficando por aqui, vou ficando por aqui, espero ter te ajudado, valeu!